O uso de palhada reduz o aparecimento de plantas daninhas e também deixa o solo mais úmido por mais tempo. Além disso, também gera uma redução dos custos e uma maior produtividade na lavoura. Outros benefícios são a melhora química do solo e uma menor erosão e compactação. Além da carnaúba, outras espécies devem e podem ser utilizadas para formar a palhada.